Olá gente, hoje eu irei ensinar a vocês como fazer um sistema, toda vez que o tempo acabar, as fases serem aleatorizadas. Então, se você quer aprender isso, assista o vídeo até o final e se inscreva para não perder mais nada de Roblox Studio. A primeira coisa que você deve fazer é entrar no link que está na descrição, vai estar o um modelo de fase aleatória criado por mim, basta obter o um modelo, após pegar o modelo você já pode ir para o seu Roblox Studio e ir na caixa de ferramentas e abrir o seu inventário, então apertar no modelo que nós pegamos, essa mensagem irá aparecer, você simplesmente aperta ok, quando você colocar o um modelo ele estará todo agrupado, arraste cada modelo para sua devida categoria, por exemplo hash replicated storage para replicated storage e desagrupe o modelo arraste server script service para server script service e desagrupe o modelo starter GUI para starter ui desagrupe workspace para workspace e desagrupe após fazer isso com tudo vou ensinar vocês a configurar esse sistema, basicamente tem uma pasta na workspace chamada place Routers. esta esta pasta contém blocos invisíveis que serão onde nossas fases serão colocadas. Deixei visível para nós podermos entender melhor. Cada um desses bloquinhos representa uma fase que será colocada uma do lado da outra. Então, se você quiser adicionar mais fases, basta duplicar algum bloco e colocá-lo e colocá-lo a uma certa distância de outro bloco. Nomear ele do próximo número, no caso é 6. Lembrando, se você quiser, você também pode botar aqui em cima, pode botar onde é que você quiser, pode fazer uma torre de fases, por exemplo. Aí vai de sua criatividade. Vou deixar uma fase do lado da outra mesmo e irei deixar os blocos invisíveis novamente. Agora vamos para a parte das fases. No Replicated Storage tem uma pasta chamada Fases, arraste para Workspace e você verá que tem algumas fases de teste que eu fiz aqui para nós. São basicamente a mesma fase, a única diferença é que cada, cada fase é um laser de cor diferente. Para você, criar, para você criar sua própria fase, você pode pegar alguma da caixa de ferramentas ou construir uma. Por exemplo, faz de conta que essa aqui é a nossa fase. Tudo o que você deve fazer é ancorá-la para poder não cair e criar um bloco bem no meio dela, que este bloco será o apoio apoio de nossa fase. Deixa o bloco visível e põe o nome dele de Center com o C maiúsculo. Deixa o bloco invisível, ancorar o bloco, tirar a colisão dele e arraste para a pasta de fases. E para você aumentar o tempo, basta ir no script fases aleatórios, no server script service, na primeira linha haverá uma variável chamada tempo, basta alterar o valor dela. Então eu coloquei aqui 5 minutos, que é 600 segundos, lembrando tem que ser em segundos. Galera entramos aqui e como nós podemos ver aqui está todas, to, aqui está as fases, as seis fases. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis fases E quando acabar o tempo elas vão se aleatorizar Como podemos ver mudou as cores Antes aqui estava roxo, agora está amarelo Está tudo diferente Aqui está a nossa fase que nós adicionamos E ela não está se conectando com as outras Porque ela é muito pequena e as outras são muito grandes Mas está funcionando Tem chance de aparecer e não aparecer Porque é tudo aleatório Gente, eu estou aqui em outro jogo Esse jogo aqui Eu estava desenvolvendo ele Há algum tempo atrás E você me, per e você me pergunta Por que, que eu estou nesse jogo? Porque é porque ele usa o mesmo sistema Apresentado neste vídeo Em vez de fazer tudo reto Um do lado do outro Neste jogo, eu coloquei as fases Uma em cima da outra De maneira similar ao jogo Tower of Hell do Roblox fases são localizadas na Passa fase do replicated storage Eu vou dar skip aqui E como vocês podem ver Foi tudo regenerado Aleatoriamente Quanto mais fases vocês colocarem A menos chance de houver repetição Como vocês podem ver aqui Aqui houve uma repetição de fases Então é o seguinte Se você passar essa torre aqui Que tem um monte de fase Você vai ganhar 5 Robux Está preparado? O tempo já tá passando, você tem 6 minutos e 40 Ah não, oh, tem como aumentar um. um Não Não, 6 minutos não dá pra vocês Mas como pai é gamer, olha onde que o pai tá Eu tô só olhando Não tem que... de noite demais, né? De noite, de noite Nossa, que fácil Ah, você deu sorte também, né? Tinha umas fases que é muito difícil Do laranja uh... <risos> não, Tem como me um teleportar lá pra cima? Eu... Sem trapaças Nossa O que que aconteceria se do nada a gravidade diminuísse? Ah não, não aconteceu! <risos> Agora está tudo em gravidade baixa, nós estamos na lua praticamente é, na lua seria mais alto, né? Lembrando que você só tem dois minutos Eu não consigo ver Não, ele vai conseguir Não então, este foi um sistema bem simples que eu queria ensinar a vocês, basicamente é isso. Se vocês gostaram do sistema de fases aleatórias, deixe aquele seu like no vídeo e se inscreva no canal para não perder mais nada. E compartilhe com seus amigos para mais pessoas fazerem parte dessa comunidade de Roblox incrível. Eu vou indo nessa, valeu, falou e tchau. Gente, estou aqui no finalzinho do vídeo para poder realizar o sorteio de Robux que acontece em todo o vídeo. Para participar basta comentar seu nome do Roblox aí embaixo no comentários e entrar no meu grupo do Roblox, vou colocar o um link do último vídeo aqui e irei carregar os comentários, foram 14 comentários, vamos pegar alguém aleatório, Zino ganhou mas não comentou o nick, Daniel Yusuke comentou mas não colocou o nome, o nome Pingo31 ganhou, vamos ver se ele está no grupo, ele é novo no grupo, então ele não pode receber pagamentos Quem ganhou agora foi o deve parabéns, vamos ver se ele está no grupo e se ele está tempo suficiente é, ele, ele está no grupo, parabéns Acaba de ganhar 5 Robux, não se esqueça de comentar seu nome e entrar no grupo para participar dos próximos sorteios.